O Elon Musk jogou o carro dele em direção a Marte e tem uma galera extremamente animada com isso e outra galera torcendo o nariz. Por que torcer o nariz? Porque atirar um carro para Marte não é lá grandes coisas. Tá, é um bocado de coisa, mas é uma jogada de marketing. Só que se o cara não tivesse jogado o carro dele em direção a Marte, ninguém estaria falando nisso. Quer dizer, só os nerds que nem eu, aquele pessoal que acompanha mais essa história de exploração espacial, que acompanha mais as mudanças na civilização humana, que levam indivíduos, pequenos indivíduos, a fazer grandes coisas, a poder fazer grandes coisas. Na verdade, essa coisa de fazer grandes coisas é muito complicada, porque existe hoje toda uma cultura, um, um culto, a fazer grandes coisas, e a maioria de nós jamais falar grandes coisas na sua vida, na verdade as pequenas coisas que a gente faz dia a dia, devem ser grandes coisas para nós. né? Fazer esse vídeo, que pouca gente vai ver, não é uma grande coisa, mas é uma grande coisa para mim, porque é divertido fazer, e é uma possibilidade que a gente não tinha antes. Quem podia fazer um vídeo e colocar qualquer pessoa no mundo ver? Ninguém, tinha que ser bilionário, e é o que o Elon Musk fez agora. Uma coisa que só países poderiam fazer. E a coisa de jogar o carro é um marketing duplo. É um marketing para Tesla e é um marketing para SpaceX. São duas empresas dele. E marketing é necessário não só para vender produto, mas para vender imagem também. E você tem que vender imagem para você poder fazer coisas, qualquer coisa. Eu poderia, por exemplo, sair vendendo esse canal para ter um milhão de inscritos e viver de fazer canal. Que é uma coisa que eu não pretendo fazer. Então vamos falar por que que realmente o SpaceX é importante. Acho que eu vou até colocar esse título no vídeo. Por que que é importante lançar um carro para Marte? Jogar. Porque lançamento, você imagina uma coisa assim de vamos fazer cálculos e vamos fazer uma órbita assim, exatamente assado, e não é o que ele fez. Ele jogou o carro lá e vamos ver se vai cair em Marte, se vai ficar em órbita, isso não é muito importante. Por que, que o lançamento do Falcon Heavy é tão importante? Por que o pessoal está tão animado? Bom, eu estou animado por um motivo grande e outros secundários, que são os motivos que a maioria das pessoas que estão mais informadas estão animadas. O meu motivo é esse que eu acabei de falar, alguns segundos atrás, da possibilidade de uma empresa privada conseguir se destacar como empresa de exploração espacial, uma empresa privada que faz da ciência o um núcleo, o corpo central do negócio dela, o que também é perigoso em certos aspectos, Mas, tudo bem que a gente vai lá para ficção científica, né? a nave Nostromo do Alien é, dá aquela confusão toda porque é uma empresa privada que está nem aí para os humanos e quer mais é descobrir a arma biológica lá que é o Alien. Então há riscos, a gente vê na sociedade atual o problema de empresas com muito poder e que acaba acarretando em pouco poder para as pessoas, no entanto tem um outro aspecto desse lançamento que eu acho que na realidade pode ser até maior, o fato de empresas individuais poderem explorar o espaço e se focar em ciência é muito importante ao meu ver, mas para a sociedade como um todo, eu acho que é muito mais importante esse marco. Eu inclusive twittei, começou o século 21, no dia que o lançamento foi feito com sucesso. Por quê que começou o século 21? Porque o século 20 começou em 1969, quando a gente lançou, três homens, não foi isso? a Lua. E voltamos, com sucesso. Só de ter chegado lá já seria incrível. Foi uma jogada de marketing, só que foi um marketing de um país, uma corrida de poder. Esse lançamento, desse jeito, jogando o carro lá para Marte, desperta novamente aquela intenção, aquele sonho nas pessoas de buscar a exploração científica. O espírito do Jenny Roddenberry do Star Trek. Né? E isso é muito importante. Você começa a formar mais cientistas, você consegue dá mais penetração para a ciência na sociedade em geral. E a sociedade em geral precisa desesperadamente de ciência. Vivemos uma época em que as pessoas acreditam em terra oca, terra plana. Por que eu falei terra oca? Vai surgir terra oquista, né? gente acreditando em terra oca. É, gente parando de se vacinar por motivos totalmente vazios, errados, incorretos, porque não conhecem o básico da ciência. Porque a gente está falhando em ensinar o básico da ciência para as pessoas, a gente está falhando em ensinar para as pessoas que a ciência é legal e esse lançamento do Falcon o Heavy, acima de tudo, desperta essa paixão. Eu vou colocar o vídeo do lançamento aqui embaixo, tem o, o, o lance da música do David Bowie que, cara, eu demorei para saber como o David Bowie é onipresente na sociedade do século 20, 21, né cara? E essa música, no momento que ela é colocada, vocês vão ver no vídeo do lançamento. E vou colocar também um vídeo do Smarter Every Day, que é um canal de um cientista, um cientista espacial, um engenheiro aeroespacial, espacial, e ele fez a gravação do som 3D do lançamento, a uns 4 quilômetros de distância. É de, ca... de cair o queixo, literalmente. Eu assisti com ah, o queixo caído. <risos> e... Esses são os aspectos sociais... Os impactos, é, os impactos no sonho da sociedade que esse lançamento pode estar iniciando, que ele pode estar marcando. E tem a parte tecnológica. A parte tecnológica é que até a semana passada a gente pegava um monte de foguete, colocava um monte de combustível, espirrava aquele negócio pra, lá para o céu, quando chegava suficientemente alto, a gente ligava outros foguetes e fazia uma direção mais precisa para ir para onde tinha que ir. E os estágios todos, 90% do foguete, ia é caindo, dane-se, cai no mar, vai virar recife de coral, vai poluir alguma coisa, é, pelo menos ela é sempre para cair no mar, o que não é difícil no planeta, que é quase todo água. O Falcon Heavy, os Falcons em geral, essa linha Falcon do, da SpaceX, é, é louco, ver um vídeo, ele, o foguetinho vai, leva, ele solta, vira e volta e pousa em pé no lugar, de, no lugar determinado, né? Alguns pousam no mesmo lugar e outros pousam, o, o foguete central pousa num navio drone no mar pousaria porque dessa vez ele falhou mas dois dos foguetes acertaram e o terceiro caiu me parece que eles conseguiram recuperar e vão reutilizar também para outros lançamentos então não foi uma perda total foi só um erro de... É, acerto que vão acabar acertando principalmente porque porque entra a parte econômica e pode parecer bobeira isso do foguete voltar tá? mas ninguém tinha conseguido fazer até hoje e todo mundo dizer que era impossível e você vendo o foguete pousar você fica achando que é o vídeo tocado ao contrário como é que é um negócio reto naquele é pousa certinho assim tombar para os lados é muito legal de ver não é uma tecnologia pouca não é uma tecnologia pauleira e isso dá uma diferença econômica bizarra. Um lançamento de foguete hoje custa mais de 300 milhões de dólares. Para colocar um satélite, fazer qualquer coisa, jogar qualquer coisa para fora da Terra, 300 milhões de dólares. Com o Falcon X, Falcon X o que? Com um Falcon é, da SpaceX, esse custo cai para 90 milhões de dólares. É um quarto mais ou menos. Menos de um quarto do preço de lançar. Com isso, a SpaceX provavelmente vai acabar se tornando a principal enviadora, não é esse nome técnico, mas vamos ficar assim, de material para o espaço. Principalmente porque, faltou um detalhe técnico, ele tem o dobro da capacidade de carga do segundo foguete mais potente que existe hoje. Ele não é o foguete mais potente da história, tá? ele ainda é metade da potência do foguete que levou a gente para a Lua. Mas isso é uma questão de tempo. Por quê? Com essa tecnologia bem estabelecida, ele se tornando, ele e Elon Musk, né? ela, a SpaceX, se tornando a principal forma de levar material para o espaço, vai juntar um dinheiro absurdo, vai juntar uma quantidade de voos absurda, experimentar, para aprimorar a tecnologia, para baratear até a tecnologia e ele tem inclusive nos planos dele usar esses foguetes para transporte de pessoas. Então ele faria de qualquer lugar do mundo para qualquer outro lugar do mundo em uma hora, Você seria do Japão para São Paulo em uma hora. É muito rápido. Claro que antes de fazer isso ele vai ter que fazer milhares de viagens e colocar esses foguetes no mesmo nível de segurança dos aviões que a proposta em 2017 tiveram seu ano mais seguro da história da aviação. Muito legal isso, principalmente no ano que eu estou andando muito de avião. Então o lançamento do Falcon Heavy foi e continuará sendo muito importante. Os ecos disso são muito legais. Eu, eu, eu, eu raramente peço para compartilhar vídeo, mas compartilha esse vídeo ou senão pelo menos o assunto alguém que você conheça, o videozinho do, do lançamento, talvez, ou ou do som do lançamento em si, que está aqui embaixo. Compartilhe esse encantamento, essa paixão com alguma pessoa que você conheça, pesquisa junto com ela no Google, por artigos, se informa sobre a Elon Musk, que é um cara interessante também. Espero que o vídeo tenha sido legal para você, se você curtir, dá uma curtidinha aí. Se você quiser assinar o canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque bem, é uma ajuda dá uma massagenzinha no ego, né? Estou chegando a 910, 911 inscritos, mil não, 911 inscritos, <risos> mas tá, tá bom assim. As pessoas que me assistem são muito legais, tem os comentários maneiros. É isso, fui. O Elon Musk atirou o carro dele em direção a Marte. Um Tesla, um carro elétrico, porque ele também é dono da Tesla, além de ser dono da SpaceX. Por que que o lançamento do SpaceX... O Elon Musk jogou o carro dele em direção a Marte? É isso que aparece bastante na mídia. Só que essa é a parte mais boba... Não. O Elon... Difícil, né? O, o, a pessoa que está que tem dificuldade em aceitar a ciência leva não, não vou fazer isso